luxo de receber a presença da psicóloga Cristina Strasburger muito bem-vinda mais uma vez obrigada Michele. eu que agradeço super feliz de participar desse programa viu adoro nós adoramos também e a saúde mental a saúde emocional ela acabou se tornando um luxo hoje em dia, né? Não só porque às vezes a pessoa não tem tempo de olhar para si mesmo, ou porque não conhece um profissional para poder é, se dedicar. E, na verdade, é um luxo que cada um de nós deveríamos nos dar, né, Cristine? Não, e está muito necessário, né, Michele? Dentro desses contextos, assim, porque a gente tinha muitas alterações na vida, né? Assim... Né? uma dificuldade aqui, uma coisinha ali, é uma organização profissional ali. Então a gente tinha, mas a gente tinha meio um tempo para respirar, para conseguir lidar com essas mudanças. Atualmente o que eu tenho percebido é que as pessoas não, tentam, não estão tendo tempo para isso. Então assim é um problema atrás do outro, é uma questão, é uma decisão atrás da outra. Então às vezes as pessoas estão ficando muito sobrecarregadas em função disso, né? Então por isso que é importante a gente E eu percebo que cada vez mais as pessoas estão recorrendo mais à terapia e psicologia para conseguir lidar com essas mudanças muito rápidas, né? Então, tá super importante mesmo a gente trabalhar essas questões. E aí, a gente abordando isso, porque existe a correria do dia a dia, determinadas decepções, né? Alguns contratempos, e aí a gente vai lidando com isso sem parar para pensar que algumas questões ficaram por resolver lá atrás podem estar influenciando isso de agora, que não está caminhando tão bem quanto deveria. Com certeza, tanto, Michele que eu brinco muito com o paciente, que eu falo que é como se fosse aquelas fases do videogame, tá? Então, a gente passa aquela primeira fase, às vezes a gente quer passar nela correndo, para passar para a segunda, e a segunda a gente precisava daqueles... Daquelas arminhas, daquela vida, daquelas estrelinhas que a gente tinha que pegar na primeira fase. E a gente já passa correndo e não tem, já não consegue matar o chefão. Então a gente precisa voltar para outra fase, estabelecer e estruturar tudo aquilo que ficou faltando, para a gente conseguir ir para essa segunda fase reestruturado. Um exemplo disso que a gente fala está muito relacionado às fases da vida mesmo, né? Eu preciso ter uma estrutura bem organizada na infância, de autoestima, de, de tudo para passar para a adolescência. Eu tenho que passar uma adolescência interessante, onde eu corto o cordão umbilical com os meus pais, onde eu me reestruturo emocionalmente. Eu crio algumas coisas para pular para a idade adulta. Então, isso tudo é uma transição. Então, às vezes, a pessoa quer passar da infância para a idade adulta. Às vezes, ela passa da adolescência e não viveu a infância, então a gente precisa reestruturar isso tudo para a gente né conseguir caminhar de maneira saudável e gradativa para essas novas fases, que vão requerer mais responsabilidades, né? E aí, justamente no ato dessas de responsabilidades, nesse pular etapas, às vezes a pessoa se pega pensando assim, ah, mas meus relacionamentos não dão certo, os amorosos eu não consigo progredir no meu trabalho sem se atentar que lá atrás ela não cuidou de uma coisa muito importante que é a segurança emocional né Cristine é e se a gente for perceber né Michelle às vezes nem eu não cuidar mas às vezes eu não ter tido a oportunidade às vezes os pais estavam com outros problemas às vezes, né, aconteceu alguma coisa na infância ali, perder um pai, perder uma mãe, ou às vezes os pais estavam tão passando necessidade, uma dificuldade, o que eles deram conta, então, é, eu falo que os pais fizeram o que eles deram conta, só que às vezes vão ficar umas falhazinhas aí, e a gente precisa, aí eu brinco que a gente reclama dos pais até os 18 anos, depois se vira com o que tem. A partir daí, a gente constrói, reconstrói a nossa vida, baseado em onde a gente quer chegar. Mas, para isso, a gente precisa ter consciência daquelas questões que ficaram mal resolvidas na infância, adolescência. E a partir daí é que nós, a gente vai conseguir entender, porque do nada, nada acontece, tem que ter vindo de algum lugar. Então, a forma como eu entendi aquilo, né, é muito importante que eu consiga é, ter uma percepção consciente para eu conseguir mudar depois na idade adulta porque senão eu não vou entender de onde que veio não vai se tornar consciente e na hora que eu ver eu repetir aí eu tô repetindo constantemente então por exemplo eu tô trocando de emprego constantemente Opa se eu fiz eu falei mais do que duas vezes eu tenho que ficar alerta às vezes a questão é minha às vezes eu não passei pela adolescência e me auto eu tô jogando a responsabilidade para o outro às vezes eu não tô focada, tipo assim, né? Eu tô me anulando demais, porque na minha infância eu tentei é, atender o desejo dos meus pais. E aí, quando eu tentava me posicionar, meus pais brigavam. Então, eu vou aceitando o que o outro vai falando e eu vou entrando em relações abusivas. Então, e por isso que a gente tem que ficar muito atento em relação a isso, para a gente conseguir construir aquilo que a gente gostaria para a nossa vida, né? E nesse construir aquilo que a gente gostaria para a nossa vida, eu queria chamar a atenção agora para pais e mães de alguma dica que você poderia dar. O que, que pai e mãe pode fazer com relação à criação dos filhos para que eles criem adultos mais seguros emocionalmente? É possível? Ah, com certeza, tá? Primeiro de tudo, os filhos vão observar nos pais e a forma como eles estão fazendo para meio que... Make ter essa observação. Então, por exemplo, os pais que têm muito medo e são muito superprotetores, eles vão, de, de forma assim, indireta, eles vão causar no filho essas reações. Então, por exemplo, é, quando eu vou, a minha mãe vira e fala assim, ó, oh, vamos ir com tal pessoa. Né? às vezes a criança pequenininha, aí uma pessoa vai lá, ah, vem aqui de mim. Na hora a criança olha para a mãe, vê o que que ela tá olhando e como que ela tá com a percepção, tipo assim. Se a mãe fizer uma cara assim, tipo, assustada, a criança não vai. Ela vai ter essa reação de estranhar e tudo mais. Se a mãe vir, vai filho e tal, ela vai ter essa percepção e vai. Então, por exemplo, não filho, não sobe aí que é perigoso, você pode cair. Não filho, não atravessa a rua. Porque, porque pode acontecer de ser, de ser atropelado. Não, você não pode dormir na casa do amigo e fazer tal, tal coisa por causa disso. Então, a criança vai entendendo, opa, essa vida tem muito mais riscos do que eu imaginaria ali. E aí você começa a desenvolver essa assim, insegurança também. Agora, se a mãe vira, vai, você consegue? Ah, mãe, pede um picolé para mim no restaurante. Vai lá e pede você. Tipo, né, você está querendo, vai lá e constrói. Ou, não, não pede não, porque senão pode acontecer isso. A criança começa a depender muito dos pais em função disso e elas entendem que elas são impotentes. Aí, a tendência é isso no futuro, se demonstrar de alguma forma e talvez até ela escolher parceiros para manter o mesmo lugar da mãe. Então, de alguém que vá coordenar, vá definir, vá orientar, mas muito assim, tomando as decisões por ela mesma, né? Por isso que eu falo com a mãe, até assim, deixa o filho escolher a própria roupa. Ó, coloca três coisas aqui, filho pequenininho, dois, três anos. Qual você quer, filho, entre essas três e Essa. já vai desenvolvendo nele uma característica de escolha e dele perceber o que ele faz por ele, não pela mãe, entendeu? Que, vamos lá numa loja, qual que você gostou, filho? Às vezes a mãe já vai, já compra, já faz, já dá o que ele tem que comer, já decide a vida dele, o lugar que ele vai estudar, o que ele vai fazer. Então, todo, e às vezes até na adolescência e na idade adulta, tá? E aí o filho chega um momento que ele não dá conta de tomar as próprias decisões. Aí às vezes ele vai encontrar um relacionamento onde a mulher é autoritária e ela vai tomar essas decisões por ele. Aí já começa a entrar nessa, nessa via aí, tá? Muito interessante essa colocação, né? É uma orientação realmente para que pais e mães fiquem atentos e para quem estiver nos ouvindo, atentar a esses comportamentos repetitivos que a gente vem sempre fazendo, esses lugares que a gente vem sempre se colocando, é porque uma coisa é você sentir um determinado medo ou insegurança de uma situação muito nova, né? Por exemplo. A pessoa, às vezes, viajou com a família a vida inteira, vai fazer a primeira viagem sozinha. Normal, tem uma certa apreensão. Mas a pessoa deixar de realizar as coisas, porque ela não se sente capaz de fazer nada, ou não se sente merecedora, né? enfim, tem N é, sentimentos que a gente vê relatos né, dos nossos ouvintes que eles vão passando ao longo do tempo. Com certeza, tá? Por isso que é importante assim, vem igual a gente falou, tá, gente? Porque senão os pais vão falar assim: "Tudo é culpa da gente". Não é que, é. a gente vai perceber, então com os filhos pequenos que querem São dicas importantes para a criação, mas igual eu falo, a pessoa a partir dos 18 anos, ela vai coordenar a vida dela. Então assim, aí ah, eu tenho pais muito inseguros, mas foram que eles deram conta naquele momento. Eu vou produzir, me organizar de forma que eu vá construir baseado no que eu quero. Então, eu não vou ficar justificando o pai e mãe. Ah, tá vendo? Meu pai era assim, por isso que eu sou assim. E para aí, não. Então, eu preciso de autoconhecimento, eu preciso fazer uma terapia, eu preciso trabalhar fazer um trabalho, ver uma live, é, sabe, seguir alguma pessoa que vai me dar uma dica sobre isso. E, e tanto que é tão importante a gente falar aqui na rádio, que muitas pessoas falam comigo na rua, Cristine, não me ajudou demais aquele vídeo sobre aquilo, nossa, eu tomei uma postura diferente, mudou tudo. Então, isso é muito importante. Então, a gente, não é que a gente está colocando a culpa nos pais, mas a gente está entendendo de onde que isso vem, porque do nada, nada acontece, e como que a gente quer reconstruir de forma que a gente vá cada dia mais trabalhando o autoconhecimento, que é a ponto-chave. Então, eu entendendo como eu funciono, a maioria dessas questões são resolvidas. Então, sem comparação, então eu tenho esse pacote, ele vem com essas qualidades e esses defeitos. Eu quero trabalhar, por exemplo, as coisas que estão me fazendo mal. Eu vou trabalhar. Eu tenho essas características. Às vezes, eu sou muito passivo. Eu me anulo muito. E a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque senão a gente fica refém depois de uma relação, às vezes, de uma pessoa de má fé. Eu posso dar sorte de pegar alguém que vai me dar esse lugar de, de, de escolha. Mas e se eu entrar numa relação de má fé? Porque uma pessoa, por exemplo, que quer uma relação abusiva, ela vai nas pessoas mais frágeis. Ela não vai numa pessoa forte, bem estruturada, com autoconhecimento bom. Então, por isso que a gente tem que ficar muito atenta. E aí, por isso que é interessante os pais previrem e ficarem atentos a isso, porque eles não vão escolher depois o relacionamento dos filhos. né? Então, vamos fazer. Agora, eu brinco muito que a adolescência é o estágio. A gente faz a faculdade na infância, a gente entra no estágio da adolescência e a gente vai se virar por conta, por conta própria na idade adulta. E então, vezes, os pais na adolescência focam demais em achar que a pessoa tem potência para fazer aquilo. Eu falo que é uma liberdade calculada, tá? A com tipo, a corda, eles vão indo, a gente, ô pai, isso não foi bom ou não? Você orienta, mas assim, eu não vou tomar todas as decisões. E vou autorresponsabilizar o adolescente. Ó, oh, você fizer isso, deu isso, você tá vendo, e, e eu tô aqui para te ajudar. E eles vão começar a tomar essas decisões para a idade adulta, quando eles estiverem sozinhos eles conseguirem né, sair bem nisso aí, sem, sem ficar refém, sem ficar então inseguros e tudo mais. tá E a respeito de ficar refém, seguro, é, tem muita gente que já está agora nos ouvindo na idade adulta e ainda é muito dependente da opinião alheia, da aprovação do outro, é, fica o tempo inteiro meio perdido, se não vier um aval de fora, a pessoa não sabe se ela está caminhando direito na vida. Né? para quem já identificou que está nesse patamar, tem solução? Como que faz, Cristina? Com certeza, tá? Ele pode começar a fazer um trabalho de autoconhecimento, ele pode fazer uma terapia. Então, a gente tem que trabalhar a estrutura. Michelle, não adianta a gente ver com a trem, não sei quantos anos em dois dias, não existe isso, não é uma reconstrução. Aí começa a falar, olha, por que que eu tenho essa tendência? Será que eu tentei atender o desejo dos meus pais? Às vezes a pessoa não sabe o que ela gosta, tá, Michele? Às vezes ela não tem noção, porque a liberdade, ela traz responsabilidades, ela traz risco. Às vezes eu tô tendo um paciente aqui, eu falo fulano, você tá na gaiola, com a portinha da gaiola aberta, você é um passarinho. Você tá naquela, a portinha tá aberta, mas você não tá tendo coragem de sair, porque você tá vendo só a parte negativa e perigosa, que são os gatinhos lá que vão te pegar e tal, que podem te pegar o risco. Mas você não tá vendo que você vai poder voar pro lugar que você quiser, você vai ter uma liberdade, uma visão extraordinária de escolha de vida. Eu quero ir para lá, eu vou, quero ir pra praia, eu vou, quero ir pra para a árvore eu vou, entendeu? O passarinho vai poder escolher. Então, assim, por, talvez por pais muito protetores. Então, é, não é assim. Também agora eu vou virar vida louca, tudo que meu pai falava, eu vou fazer o oposto e eu vou me prejudicar para mostrar que eu, que eu mando em mim. Não, é a gente falar assim, ó, aquilo que eles falaram faz sentido. O que, que eu gosto? Eu tenho vontade de fazer isso? Entendeu? E aí, às vezes, você tem que desenvolver a demanda em você mesmo, Que às vezes você não sabe nem o que você gosta. Porque foi tantos outros falando por você que você fala que isso não. Às vezes eu até tomei um sorvete e vi que eu não gostava, porque meu pai sempre pediu você me perguntar. Então, você vai ter que começar a reconstruir aí para ver tipo, o que, que te faz feliz. E às vezes até, Michelle, a pessoa quer ficar nessa posição mais dependente, tá? Aí eu gosto, meu marido decide tudo. Para mim é muito mais... Mesmo, às vezes a pessoa para ela é realmente tanto faz, tudo para ela tá tranquilo, então, ele prefere que o outro tome uma postura, uma decisão, também não tem problema. O que eu não posso é ele fica mandando em mim, eu estou insatisfeita, mas também eu não me posiciono, mas também não, aí vai virando aquele conflito sobre várias coisas que vai meio que adoecendo a gente nesse sentido. Eu tenho que tomar uma decisão, pode ser que eu queira que ele tome as rédeas, não tem problema, mas eu vou entender o lado positivo e negativo disso, né? o preço, o custo, o benefício. É interessante porque chegou para a gente um, um relato de, de ouvinte, que a pessoa se sente... É, ela se identificou como insegura, e aí você como psicóloga, Cristine, pode ajudar a gente a tentar entender isso, é, que a pessoa não consegue nem receber um elogio. Né? Se alguém vir e fala assim, nossa, seu cabelo está tão bonito hoje que ela não sabe... Ela trava, ela fica ali parada, que ela não... Isso é insegurança? Isso é medo, enfim, que confusão é essa que passa às vezes na cabeça das pessoas? Isso costuma ser a autoestima baixa, tá? Porque às vezes a pessoa, né, existe uma insegurança associada, porque a autoestima baixa, ela vem com a insegurança, porque eu acho que eu não sou capaz. A autoestima quer dizer o quê, Michelle? Tudo como que eu me interpreto, e eu me analiso, e eu me vejo. Então, se eu me vejo feia, desinteressante, é, não me vejo bonita, quando a pessoa me elogia, eu falo, não, mas eu não sou bonita, não. Então, tipo assim, como que eu vou falar? Sabe? Eu não consigo falar assim, obrigada. Uma vez uma paciente falou isso comigo ela falou assim, Cristine, mas o que eu faço quando a pessoa me elogia? Eu Agradece. <risos> Obrigada. Porque ela fala, são seus olhos. Não, você tá meio não sei o quê. Ou tipo, não, isso aí é você que tá falando para me agradar. Ela criava tanta situação. Aí, lógico, a gente foi trabalhar a questão da ultima, claramente. E a partir disso, entrou nessa situação, tipo assim, de falar, agora eu me permito, eu me acho bonita, eu entendo os meus defeitos, as minhas qualidades, o que, é que eu quero melhorar, como que eu fui, eu não me comparo ao outro, eu entendo que eu tenho essas, essas características. Então, quando a pessoa me, me elogia, né, aí está associada a autoestima, então eu vou agradecer e aí eu vou ter essa percepção de quem eu sou. Sabe? A insegurança está muito associada a entender que os outros são melhores, que os outros fazem melhores, sem eu entender e procurar ver o pacote. Mesmo porque, gente, a gente tem que pensar na gente. Qual que é o meu pacote? Se eu estou achando que ah, profissionalmente não está muito bom, vamos crescer é profissionalmente. Ah, eu não estou me achando bonita, vamos me organizar fisicamente. Ah, eu acho que eu quero cortar meu cabelo, eu quero pintar. Eu quero passar um botãozinho aqui. Então, assim, agora o problema normalmente é, eu não sou bonita, aquela da TV ou do Instagram é. Mas ela tá com um monte de filtro, ela tá com maquiagem, ela tá com um monte de coisa. E a pessoa foca naquilo e, não, e pronto, não, não, não para para ter essa percepção, sabe? Isso que é importante a gente trabalhar. E eu queria também uma curiosidade, porque às vezes quando a gente pensa em segurança, a gente só pensa nessa pessoa medrosa, que tem medo de agir ou que acha que ela não é capaz de fazer as coisas. Tem uma insegurança também que a pessoa possa mostrar uma reação mais extremada? Por exemplo, às vezes a pessoa ataca ou é agressiva ou é distante porque ela se sente insegura, Cristine? Com certeza e excelente pergunta. O que, que a gente percebe? Tanto passivo demais quanto agressivo demais são situações de insegurança e problemas de autoestima. O agressivo demais, ele não quer que você se aproxime e veja alguma coisa talvez ele, ele tenha problema em insegurança. Uma pessoa bem resolvida, ela é tranquila. Não tranquila no sentido de ser passiva, mas assim, o que o outro fala sobre mim é do outro, não é meu. Então você começa a ter essas percepções. Então, por exemplo, a pessoa vier xingando, perneando, porque a gente não tem necessidade. Quando a gente se torna adultos, né, a criança da BR é agressiva, o adolescente trabalha essas alterações de humor hormonais e tudo mais, de insegurança, de tudo. O adulto, ele comunica. Então, qualquer pessoa que esteja falando de menos ou falando demais, muito agressivo, é um medo das pessoas se aproximarem, enxergarem o que eles acham que eles são, tá? Então, tipo assim, opa, já eu xingo antes, a melhor defesa é o ataque. Então, é meio que uma sensação de se defender, mas para o outro não se aproximar. Então, isso, tanto que quando a pessoa vem, o povo fala, Cristina, você não fica com raiva, não, uma pessoa agressiva, talvez a gente xingando, eu não, de jeito nenhum. Porque eu penso na hora, nossa, essa pessoa está muito sofrida, ela tem que ter passado por muita coisa para ter uma reação de agressividade. É o jeito que ela encontrou para se proteger. Entendeu? É igual eu dou um exemplo, um cachorrinho é, que passou por muitos maus tratos, ele vai ficar sempre na defensiva e rosnando para você. Então, por quê? Porque ele não tá dando conta, ele tem medo daquilo. O ser humano não é muito diferente em função disso, não. Ele vai ter reações parecidas. Quando a gente tá bem resolvido, a gente consegue colocar cada coisa no seu lugar e se comunicar de maneira tranquila com posicionamento. A pessoa começou a brigar comigo fulano, é, eu não vou conversar com você dessa forma na hora que você acalmar quando você quiser realmente conversar você me chama porque eu estou muito bem, eu não vou tentar ofender eu não vou né, bater de frente não, dessa forma não vai chegar lugar nenhum então assim, quando você acalmar você me chama que a gente conversa entrou comunicação, entrou posicionamento você não deixou a pessoa ultrapassar e entrou, entrou muito essa visão de que a opinião do outro sobre mim é do outro, não tem nada a ver comigo, tem a ver com a história de vida dele, né? E voltando um pouquinho nessa questão da insegurança emocional, também ligada à autoestima, tem muita gente que acaba perdendo oportunidades na vida, deixa de tentar determinadas coisas, porque antes mesmo de chegar numa entrevista de emprego, por exemplo, a pessoa acha que ela já não serve, tem uma forma de ir trabalhando? Porque a pessoa já deu um não para ela sem nem abrir a porta de casa, né digamos assim. Não, tanto que é, Michele, cai na situação de autoestima. É, tudo é trabalhar segurança, ciúme. É, todas essas questões, elas vêm do, do foco principal, que é a autoestima baixa, tá? Percebe? Trabalhando a autoestima, tudo aí a gente trabalha indiretamente. Então, por quê? Porque a insegurança e, e o medo, e eu falar que eu não dou conta, tudo mais, está associado à minha autoestima. Né? Aí vai vir todas as coisas associadas. E como que eu trabalho isso? Na grande maioria das vezes. né? Se for mais tranquilo, assim, for um problema, uma questãozinha de autoestima e tal, é, a gente consegue se autotrabalhar e tal. Mas se for em situações mais graves, você percebe que é o tipo muito baixa, que a pessoa... Né? não consegue sair do lugar, aí é terapia, é importante fazer uma terapia. Por quê? Porque a gente tem que saber onde que vem, normalmente pode ter sido rejeitado por um dos pais, os pais, às vezes, na forma de criar, na melhor das intenções, poder falar, não, você não dá conta, não. E, porque talvez eles foram criados assim e funcionou. Às vezes, na cabeça deles, não, eu vou mostrar que eu dou conta. Mas, às vezes, o filho, ele entende, se ele tem outra percepção, ele vai falar, se meu pai fala que eu não consigo, eu não consigo. E às vezes, por exemplo, entrou um filho, aí o outro irmão ficou meio deixado de lado, e ele entende que ele não foi o suficiente para os pais, então, que os pais quiseram outro filho, então isso baixa a autoestima. Então, tudo, e tirou o pai, a família da vida. Às vezes, as situações até, eu falei, essa época de pandemia, a gente tem que tomar muito cuidado, porque os filhos não vão atinar que foi uma época de pandemia. Talvez eles vão perceber que os pais estão mais ausentes, então, tipo assim, ai, tá vendo? Porque eu não sou interessante o suficiente. Sem entender que existe um contexto enorme para os pais agirem dessa forma. Então, as percepções, às vezes, os pais nem fizeram. Mas os, os filhos podem ter uma percepção que a gente observa que cai muito a autoestima. E a partir daí a gente tem que construir, construindo. Né? Aí vai vir a insegurança, né? Vai vir o ciúme, o medo do, de ser trocado. Todo mundo é mais interessante do que eu. O outro é melhor do que eu no, na profissão. Então, eu sempre vou ficar repetindo isso. E aí eu paraliso e eu realmente fico confirmando minha teoria, né? Por quê? Porque eu não vou nem tentar. Então, se eu, se eu falo que eu estou... Que vai dar certo, ou que vai dar errado, eu estou certo, eu já estou definindo a minha vida, eu não vou conseguir empreitar, nem vou. tá vendo como tá associado ao Tima? Caramba, realmente é um, um trabalho complexo, né no sentido assim, de realmente demandar um profissional da psicologia, de, de, da psicanálise, enfim, para conseguir fazer essa leitura, ajudar a pessoa a identificar, esses pontos porque o comportamento automático ele tá aí né da pessoa já negar e se burlar e se sabotar verdade e aqui a gente tem que olhar eu tô repetindo esse tipo de comportamento então eu preciso rever e reorganizar isso porque a partir disso eu vou me trabalhar e eu vou trabalhar todas as relações que vem depois de mim olha que beleza com filhos com isso, não vou repetir minha mãe repetiu da minha avó que repetiu da minha bisavó e vai indo né, dos, dos avós, né, pode ser pai, mãe e tal, e eu automaticamente vou reproduzir no meu filho e aí o filho vai ter os mesmos problemas de ativo que eu, e aí nós vamos seguindo isso aí então se eu penso em trabalhar essa questão é importante que eu trabalhe comigo para eu não continuar essa repetição dentro dessas outras relações perfeito e aí conseguir fazer a vida deslanchar na plenitude que ela realmente merece, que a gente né? merece, né verdade, Michele, perfeito e para quem deu essa luz, aproveitou aí esse nosso bate-papo e identificou alguns pontos e gostaria de ter mais orientações a respeito da terapia, da psicologia. Tem como, Cristine, você deixar o telefone do consultório, por favor? Tem. É 3221 8343. 32218343. Isso. Fala com a Cidinha, então. Fala com a Cidinha. E também, é, para quem de repente tenha perdido né, alguns dos nossos bate-papos, pode acessar o sistema mpa.com.br barra entrevistas ou o seu Instagram também tem muito material, né, Cristine? Tem muito, viu, Michelle? Então, é no Cristine Estrasburgo é Psicóloga. Às vezes eu vou falar, Cristina, mas Strasburger está muito difícil. Mas a gente coloca Cristine S e ele vai aparecer, tá? Aí pode acessar. A gente tem os vídeos muito interessantes, né, Michelle, que a gente gravou juntas, assim, e que dão uma visão muito interessante sobre essas questões e que já ajudam demais a gente nessa mudança de postura. Então, vale sempre autoconhecimento. Né? Isso já faz muita diferença na nossa vida, assim, para essa construção, para a gente tomar, tipo, outras decisões e trabalhar estratégias de vida aí, tá? É, porque nada da sabe... da zona de conforto, né? Porque a tendência nossa é ficar na zona de conforto. É. Só que eu até queria aproveitar que você terminasse com aquela sua frase a respeito da, da zona de conforto, que é uma frase divertida. Pode falar aqui? Porque tem duas, né? Tem uma que envolve o, o tá quentinho, é essa? É, essa. É, é, o, é o tá na merda, mas tá quentinho. Então, assim, a gente, eu não sei se eu podia falar, Sim. mas é interessante que é de impacto, né, Michele? Mas que a pessoa ouve e fala, gente, eu tô nesse lugar mesmo, pelo amor de Deus. Podemos até fazer, Michele, talvez na próxima, sobre zona de conforto. Bem legal, tá? Um tema interessante da gente trabalhar. Combinadíssimo, então. A próxima já é essa, Cristine. Combinado. Adorei. Muito obrigado. obrigada. Obrigada, Michele Beijo, beijo para todo beijo. mundo.